um de noivos é atacado e atormentado por fantasma em laje de motel figura sombria da fundação SCP é encontrada no estaleiro idosa com um segredo assustador aparece sentada na escada tranca a rua das almas aparece na saída do cemitério e faz algo terrível criatura medonha em casa abandonada e muito mais mas antes já vai deixando like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho para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 a seguir um grupo de caça-fantasmas foi até o cemitério em plena sexta-feira 13 a fim de apurar a visão de uma entidade que eles acreditam ser o tranca-rua das almas no local. No vídeo, vemos a entidade segurando uma tocha flamejante e atacando os forasteiros por meio de rastros de fogo. O que você quer? Gordinho, Gordinho, sai, sai, gordinho, sai sai sai. Oh. Sai, sai. Sai, sai, sai sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, vai, vai. Vai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, velho, Dá licença, hein, a gente não tá aqui pra fazer mal nenhum, não A gente só quer uma comunicação Nossa senhora, velho O pano, a... a passagem aqui pra eu e o Gordinho voltar, mano Oi, Eric, o... o Tranca Rua das Almas, ele tem a tendência a fazer isso? Tipo, esse, esse rastro de fogo ou não? Ou pode ser outra coisa? Ao chegarem no centro do cemitério, eles começaram a sentir uma presença muito forte. No chão, ainda há o rastro deixado pela entidade. Venho aqui perturbar o senhor, perturbar a outra entidade. O caçador que tem por nome Yuri deixou a equipe e foi sozinho até o carro para buscar o Spirit Box. Uhum. Se há alguém ou alguma coisa bloqueando a passagem. O que você quer com a gente? Ô lugar. Não... ALMAS Alguma coisa atacou o Yuri mano Quem falou? Falou mesmo? Oi Yuri. Oi Yuri! Oi Yuri! Oi Yuri no chão aqui velho! Volta aí, mano, volta ai mano Oi Yuri! O nome da entidade deveria ser chamada Arranca-almas, pois acabara de arrancar a alma do jovem caçador. Jamais mexa com algo que você não conhece. Jamais invoque o espírito dos antepassados de forma errada sem estar preparado para as consequências. Estranha criatura assustou um explorador de prédios abandonados. A criatura estava escondida atrás de um móvel e foi rapidamente captada pela câmera. Nas imagens vemos um ser humanoide obscuro, olhos acinzentados e faltando uma parte da cabeça. O que seria essa estranha criatura? Um extraterrestre que se abrigou naquela casa após a queda de um ovni? Um demônio? Um animal desconhecido? Bom, eu quero saber a sua opinião nos comentários. Um casal de jovens japoneses Suzuki e Kimaoli, após um momento de prazer, subiram para o terraço do motel a fim de apreciar a vista e captar algumas imagens. Foi quando, de repente, eles começaram a ter visões sinistras de alguém ou alguma coisa no prédio. Sim, estamos diante de um fantasma que veio assombrar o casal. as imagens, o jovem percebeu que o melhor seria pedir perdão a sua esposa. Mas por qual motivo? Bom, eu vou te contar a história. Este é o fantasma da jovem Taomi Nazara. Uma jovem que Kimaoli conheceu em um bar e com ela teve um relacionamento extraconjugal. Ela se apaixonou por ele, mas ele só queria usá-la como amante e como objeto de prazer. Então, após ela ameaçar que contaria tudo para sua noiva, ele decidiu deu executá-la com golpes de chave de fenda. Um desses golpes atingiu em cheio seu olho direito. A noiva Suzuki, após ouvir a confissão de seu marido Kimaoli, lhe abraçou e em seguida o empurrou de cima do prédio e ele morreu. Se for para Draí, você não namore. Se for para que você não diga que ama. Se for para ser falso, que você não vire amigo. E se for para não cumprir, que você jamais prometa alguma coisa para alguém. Honre o teu nome. Honre o nome do teu pai, da tua mãe, de quem te colocou nesse mundo. Honre a tua palavra. Honrarás teu pai, tua mãe, teus dias serão longos nessa terra. Na noite do domingo passado, em um vilarejo na Indonésia, um jovem saiu da casa de seu amigo para alimentar as galinhas quando bateu de frente com uma visão incomum que lhe causou preocupação. <risos> Generosa sentada na escada da casa logo à frente E olhando em sua direção Note que a velha está toda de branco E com a pele toda pálida Bom, tirando o aspecto cadavérico Poderíamos dizer se é nada demais Se não fosse por um pequeno detalhe Ao retornar para dentro de casa O jovem perguntou ao amigo Quem era aquela velha Que estava sentada na escada E lhe mostrou o vídeo Na mesma hora, após ver as imagens seu amigo caiu pra trás e revelou que a velhinha é a moradora que morreu e fora sepultada dois dias após sofrer um derrame. Troia. desfecho de uma exploração em um compartimento de um estaleiro abandonado. Um explorador viu um vulto correndo na direção de uma sala e imediatamente correu atrás dele. Chegando lá, ele se deparou com esta coisa. 096 da Fundação SCP. SCP-096 é uma criatura humanoide de aproximadamente 25 metros e meio. O sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços grosseiramente fora da proporção, com o resto do corpo do sujeito com extensão aproximadamente de 15 metro e meio cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. Ele é geralmente dócil, mas pode atacar quando se sentir ameaçado e em outras determinadas ocasiões.